No último episódio nós continuamos o treinamento do Dratini, evoluiu para Dragonair e derrotou vários treinadores no caminho, depois fomos para a rota da vitória, onde encaramos treinadores poderosos, até finalmente chegarmos à liga pokémon, a jornada continua, a elite 4. Olá, treinadores e treinadoras, sejam bem-vindos! Eu me chamo André e vocês estão no Bliterando Jogos! Hoje vamos enfrentar a Elite 4 e vamos começar! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! E o primeiro oponente vai ser a LORELAI, oh Dilgon! Vamos lá Dragonair, trovão nele, essa não, Raio Aurora, de novo, Dilgon, fora de combate, e agora que Pokémon virá? Ou oh, é o Cloyster? Trovão nele! Cloyster! Fora de combate! Opa! Slumbré é mais lento que Dragonair, portanto... Hornedrill! Ele tem uma defesa alta, talvez resistisse ao trovão, mas com Hornedrill não tem chances. Pegou, levou! E agora como será o Pokémon? Oh, Jinx! Jinx é do tipo gelo. Vamos lá, Charizard. Lança chamas. Super efetivo. Oh! Soco de gelo. Jinx ataca com soco de gelo. Oh! Está congelado. Charizard. Não. Ah, não. Charizard foi derrotado. Vamos lá, Slowbro. Explosão de fogo, ha! Jinx fora de combate Oh! Lapras! Vamos lá, Gengar! Raio do Trovão! Essa não, raio de confusão! tá com si mesmo. Ah, vamos, vamos lá, mega treino. De combate! É isso aí! Nível 47! É isso aí! Derrotamos a Lorelei! E agora? Vamos para o próximo! E agora? Bruno! Gengar, use o Dreno. Onix, fora de combate, e agora o oh, Hitmonchan, como eu já falei deveria ser Hitmon Tyson. Olá. Hitmonchan, fora de combate! E agora... Hitmonlee! Hitmonlee! Ha! Hipnose! E agora... Dream Return! Hitmonlee, fora de combate! E é isso aí, nível 48. Ou oh, outro Onix. Mega dreno dele. Fora de combate. E agora? ou oh, Batman. Vamos lá. Bota ele para dormir. E é só. Acordou miserável. Matchamp é a forma evoluída do Machuok. Agora, Dream Return. Finalize com Raio do Trovão. É isso aí. É isso aí, derrotamos o Bruno. E vamos em frente E agora Ai, que isso Agatha Ou Genga <risos> Genga contra Genga Hipnose dele Ou falhou Ah, raio de confusão Não, Hipnose! Felizmente eu tenho a Pokéflauta! Vamos lá! Agora é a minha vez! Hipnose! E agora? Drain Hitter! Fora de combate! E agora? oh um Gobat! <risos> Raio do trovão! Golbat! Fora de combate! <risos> Nível 49! E agora? Que Pokémon virá? Oh, é um Raulter! Fusão, essa não hipnose. Vamos lá, porque flauta oh, visão noturna. Oh, Agatha trocou de Pokémon! Saiu Haunter e entrou agora! Vamos, Gengar! Acerta! Vamos lá, Hunter de volta ao campo de batalha. Hipnose. Acabe com ele. Isso, Hunter, fora de combate. E agora? Engarra da água, ataca com Nightshade. Essa não. Ah, foi crítico! É isso aí, derrotamos a Mestra Agatha! Se você tá gostando e quiser mais vídeo, de começo, não esqueça do like! E tenho dito! Não, dito eu não tenho. Para Lens! Ou oh, Gairadus! dos é do tipo água e voador. E é a forma evoluída da Magikarp. Vamos lá Snorlax! Deslizamento de pedras! Já que é voador... Toma essas pedras aqui! Pedrada. Ah, e Ele resistiu. Ah! Nossa. Scorlax. Fora de combate. Vamos lá, Gengar! Não podemos deixar barato! Raio do Trovão! Gaira dos Fora de Combate! E é isso aí, nível 50! E agora. o oh, Dragonair! Raio de Gelo! Fora de combate! E agora? Outro lagoné! Horn Haha! Foi Brutão! E agora? Aerotótio! Ele é do tipo pedra e voador! Ah, não supersônico, ah Dream Return Gainha, retorne. Vamos lá, esdobro água nele! É isso aí, nível cinquenta três. E agora, aí vem ele. Dragonite. Essa não, Hyper Raio. Ah, vamos lá, Dragonair! Raio de gelo! É isso aí, congelou! Dragonite, fora de combate! Ah, quem diria? Um Dragonite sendo derrotado por um Dragonair! E agora... A BATALHA FINAL! CONTRA O RIVAL! Me restam apenas 3 pokémons! Oh, Pidgeot! Vamos lá, Mil. É a sua vez de brilhar! Onda do Trovão! Ah, Pidgeot está paralisado! Vamos lá, Gengar! Pidgeot, fora de combate E agora Alakazam Vamos lá, Gengar Hipnose. Vamos lá, Dragoder. Agilidade. Fora de combate! E agora... Raidon! Raio de gelo! Raidon! Fora de combate! O oh, Arcanine! Vamos lá, Gengar! isso aí, Arcanine, fora de combate! Oh, Executor! Hipnose! Essa não falhou! Ah, alguém aqui ficou hipnotizado. Vamos lá, Pokéflauta! Ah, de novo. O que é flauta? E de novo? E de novo? E de novo? Ah, pare com isso. Ah, eu já tô cansando de tocar qualquer falta. Flauta Ah, finalmente acertou Gengar, retorne Vamos lá, Dragodeiro Raio de Gelo Foi derrotado. Agora só me restam dois Pokémon. Vamos lá, Gengar. Hipnose. Ah, Ele que dormiu de novo. O flauta, Até acabou a hipnose. Essa não. Me restou o raio do trovão. E ele é resistente a, a, a, aos ataques elétricos E finalmente. Ha! E finalmente foi derrotado! Executor fora de combate! E agora, o último desafio! Last Vamos lá! Mega Dreamon! Essa não! Nevasca! Ah! Gengar está congelado! Ah, ele ainda está aumentando a defesa! Ah, ele está aproveitando a situação para aumentar a defesa! Essa não! Agora me restou apenas um Pokémon! Vamos lá, Mil. Onda do trovão, muito bem paralisado, e agora use o metrônomo, vamos lá que vem um ataque bom, opa trovão, vamos resista! Oh, que ataque é esse? Não sei, só sei que reparei HP E isso é bom Vamos lá, Bill Ataque psíquico Ah, ele resistiu Vamos lá, metrônomo isso lá é hora de usar Splash! Ah, não, ele tá imitando o Magicap! Vamos! Vamos lá, mil! Onda do trovão! Essa não, Hidrobomba! Vamos! Resista! Agora é tudo ou nada? Vamos lá, Metrônomo! Rapaz, caiu o Rolling Drill no Metrônomo. Ah, moleque. É isso aí, conseguimos. Agora me tornei o campeão da Liga. Vamos ver o final? E agora, o Hall da Fama Snorlax. You dragoner Charizard. Slowbro! E eu? Opa! É isso aí! Dragonair evoluiu para Dragonite. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui! Conto com sua presença no Pokémon Stadium! E até a próxima!